Fala meu amigo, beleza? Tenho uma pergunta para te fazer, você já usou o Duro Max ou está pensando em comprar o Duro Max para você finalmente poder acabar com todos os seus problemas sexuais, para você poder ter, acabar com a ejaculação precoce, ter mais ereções mais fortes, poder aumentar o tamanho do seu pênis e a grossura do seu pênis, para você... Finalmente poder ter mais energia de sobra e surpreender a sua mulher. Pois bem, meu amigo, se você está pensando em comprar o Duro Max. Para poder finalmente acabar com todos os seus, esses problemas sexuais que eu sei que você está passando. Que eu já passei, tá? Se você está pensando em comprar o Duro Max. Pessoal, então preste muita atenção. Muita atenção mesmo. Fique comigo até o final desse vídeo. Porque eu pesquisei muito e vi que aqui no YouTube não tem gente que tá falando essas essas informações muito sérias que você precisa saber. Então, meu amigo, pelo amor de Deus, você precisa saber dessas informações para poder decidir se o Max realmente vai funcionar para você ou não, tá? Então, fique comigo até o final, meu amigo, e saiba da verdade para você fazer a escolha certa, tá, meu amigo? Então, antes de eu te falar é, essas verdades agora, essas informações, eu vou falar um pouco da minha história bem resumida, tá? Eu trabalho no posto, tá, meu amigo? Eu trabalho no posto e toda vez que eu chego em casa cansado, tá? É, eu, minha mulher me chama pra gente ter aquele nosso momento íntimo, tá? Aí eu não consigo ter aquela aquela disposição assim para poder ter uma relação com a minha mulher porque antigamente... Eu já usei esse produto tá durante quatro meses. Antigamente eu passava por problemas de ejaculação precoce. Eu tinha um pênis pequeno. Eu não conseguia ter aquela disposição, manter uma ereção forte, tá? Eu não conseguia. Eu sofria de todos esses problemas, eram terríveis para mim. Eu ficava envergonhado a olhar para a cara da minha mulher. A gente quase chegou a se divorciar por causa disso. Então pessoal, eu decidi é, procurar ajuda, foi então que eu pesquisei muito e encontrei o Duromax, que era um produto encapsulado, que vinha 60 cápsulas, cápsulas que prometia acabar com a ejaculação precoce, dar mais energia, é, dar mais desempenho e poder aumentar o tamanho do pêndice você ter, é, e eu, ter o controle da ejaculação precoce, então eu arrisquei, tá eu pesquisei muito, eu comprei esse produto Comprei quatro cápsulas e usei durante quatro meses seguidos Porque o Duromax ele é um processo Você vai ter resultado ao longo prazo, tá pessoal? Então comprei e eu vi a transformação que esse produto fez na minha vida, tá pessoal? Antes de eu, de eu, antes de eu te passar informações que você precisa saber desse produto Pessoal, é, o Duromax ele realmente funciona, Tá? Ele é um produto muito bom, ele foi testado e foi aprovado pela Anvisa, tá? Ele é um produto que, que é 100% natural, não vai te causar contraindicação, tá? Eu usei, não senti nenhum efeito colateral, tá? Eles dão a garantia de 30 dias, no site oficial, você vai ver que tem diversos depoimentos e que ele é aprovado pela Anvisa, tá? Ele tem um número registrado pela Anvisa, tá pessoal? então é o que eu tinha para te falar meu amigo que você precisa saber é como esse produto tá fazendo tanto sucesso como ele tá resolvendo a vida de muita gente como resolveu a minha tá como resolveu os meus problemas é que tem gente se aproveitando disso e estão fazendo cópias pessoal eles fazem cópias desse produto é muito parecido com o original se você vê em OLX, Mercado Livre, em grupos de Facebook, em lojas na Loja Americana, Submarina, e outros sites por aí que tem na internet, meu amigo, fuja pelo amor de Deus, que é golpe, chefe. Que é golpe, tá, meu chefe? Então fuja, meu amigo, porque, pessoal, você vai se meter numa furada, você não vai ter resultado é capaz de nem chegar o produto na sua casa e você vai perder dinheiro então preste bem atenção fuja desses pilantra tá fuja eu tô aqui para te ajudar eu usei o duro tá eu conheço o site oficial tá para te ajudar para te ajudar eu vou tentar deixar aqui em abaixo na descrição desse vídeo o site oficial da empresa com, com que eu comprei tá que eu comprei meus quatro frascos e chegou para mim tudo certinho bem e chegou rapidinho na minha casa tá pessoal então eu comprei usei tá é a forma de você usar também você tem que usar duas cápsulas por dia uma antes da janta e uma antes do almoço também tá então você use certinho todos os dias não esqueça de tomar se, se quer um dia tá pessoal use todos os dias que eu tenho certeza que assim assim como o duro max fez é a transformação na minha vida é acabou com a minha ejaculação precoce aumentou o tamanho do meu pênis é hoje em dia eu tenho uma disposição de sobra é se você quer ter toda essa transformação você quiser adquirir pessoal adquirir esse produto é confia nele que ele vai transformar a sua vida como transformou a minha tá então é esse foi meu depoimento tá essas informações que eu queria deixar aqui para vocês tá se você tá pensando em comprar o Duromax Duromax realmente funciona ele vale a pena tá pessoal ele é aprovado pela Anvisa tem muitos depoimentos como o meu lá no site oficial tá? tem muitos depoimentos, muitos relatos de vários homens que passava pelo mesmo problema que eu, que talvez está que você esteja passando pelo mesmo problema que eu já passei. Então, se você quer mudar de vida, então pessoal, é, confia no Duro Max que ele vai transformar a sua vida como transformou a minha, tá? Meu amigo, então é, esse foi o vídeo, tá? Se você tem alguma, se você tem algum, é, alguma dúvida é, quiser deixar aí nos do, no comentário abaixo do vídeo, você pode deixar seu comentário aí que eu vou tentar responder a você o mais breve possível, tá? E se você quer conversar comigo mais pessoalmente, vou deixar o, o meu WhatsApp na descrição do vídeo também, tá, meu amigo? É, entra aí que a gente troca uma ideia, tá? Então, se você gostou desse vídeo, eu peço por gentileza que você deixe um like aí para que o YouTube. Recomende esse vídeo para mais pessoas que querem procurar o DuroMax e que precisam saber dessas informações, tá? Tá, pessoal? Então, é... esse foi o vídeo, tá, meu amigo? Então, eu já gravei outros vídeos aqui com o meu depoimento do DuroMax. tá? Eu vou tentar gravar outros vídeos aqui a respeito desse produto.